podemos ver que estamos a cumprir, ou seja, nós tínhamos eh, assumido com a Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública que iríamos libertar saldos transitados que estavam desde 2005, queria aqui agradecer ao Sr. Ministro das Finanças, eh, devido uma palavra de agradecimento, porque desde 2005 que estes recursos, por regra do Orçamento do Estado, não eram uh, utilizados, estavam no Tesouro, estavam sob a salvaguarda do Ministério das Finanças, por orientação do Sr. Primeiro-Ministro, por decisão do Sr. Ministro das Finanças e proposta do Sr. Ministro da Estação Interna, foi possível... De facto, libertar estes recursos, permitindo aos serviços sociais da Polícia de Segurança Pública, à Direção Nacional, avançarem para a aquisição, disponibilizando já, nós estimamos, cerca de 280 alojamentos. Entre 240 e 280 alojamentos, constante a organização dos espaços. Mas, como puderam ver, são condições com toda a dignidade e que vai permitir mesmo um trabalho também de apoio social aos polícias, muito digno. Uh, e dando-lhes de facto maior confiança nas condições de trabalho. O reforço das remunerações, eu, eu recordo que agora para quem concorre à Polícia de Segurança Pública tem cerca de mais de 100 euros de salário na base uh, da carreira. Por outro lado, o reforço que foi feito no pagamento do subsídio por risco para a base fixa, que estamos a falar de cerca de passou de 31 euros para 100 euros no reforço do subsídio de risco, para a base fixa, mas depois há uma base variável. As ajudas que vamos também dar com o alojamento e ainda um pacote de medidas sociais de apoio por parte dos municípios das áreas metropolitanas, eu diria que contribuirá, do meu ponto de vista, para tornar a carreira mais atrativa e mais apelativa para as jovens gerações.